E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje? Bom, como eu vou explicar isso? Vocês conhecem aqueles quizzes de internet? Bom, eu achei alguns quizzes maneiros, para eu trazer aqui. Bom, para o vídeo de hoje, eu achei um, que se chama Gênio Quiz. E eu vou jogar ele hoje, e nos próximos vídeos, vou jogar outros. O nome do criador desse quiz é David Silva. Eu vou colocar o link desse quiz aí embaixo. Mas então, bora lá. Bom, esse é o quiz. Aqui o perfil do criador. Agora vamos jogar. Possíveis, sei lá. Sei lá, veio entre 2 a 7. A vei. Essa é fácil, 63. Eita, calma, aí vou ter contar a A. Nas minhas contas deu 10. Ai. Calma, capa. Acho que nove. Não pera. É veia nove mesmo. Ou se... Em nenhum veio. a sei lá sete mil e duzentos então. Eita, vou ter que pesquisar, pera ai. Facil é o 13 pro Max. Facil jogo todo tia TIAEI. Caraca, peraí. A vez já tem pegadinha. E agora mano. A toma no cu. Sete décimos até que eu fui bem. Mas então foi isso. Se você quiser jogar, vou deixar o link aí na descrição. Bom, Nuku está dizendo que vai ter mais. Eu não sei, mas se tiver, eu trago para vocês. Então foi isso, falou.